Então, tropa, eu tô com mais um vídeo no meu canal, então, esse aqui é o nosso Discord da cidade, esse aqui é de um amigo meu, então, o hack derrubou a cidade Discord, a gente criou de novo, a gente criou de novo o servidor, o servidor tá um, só que vai preparar as coisas de novo, tem vaga para staff, vaga para facção, vaga de tudo. Se vocês quiserem, a gente tá aqui disponível, tem todas as vagas de facção, de mecânico, de tudo aí, se vocês precisar entra aí ó, no Discord, vai tá eu vou mandar lá o link o DC e quando aí você chama seus amigos todo mundo que joga GTRP beleza e falou fui